Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje trazendo aqui o último tutorial de 2020 Que é um arranjo que eu fiz aqui para a música Quão Grande És Tu? Beleza? Arranjo em sol maior, tá bom? É, não vai ficar nem muito alto, nem muito baixo Para quem vai tocar na igreja tá? eu Fiz pensando nisso mesmo, tá bom? E também não coloquei acordes complexos Você vai usar apenas acorde maior, acorde menor E um invertido aqui e ali Mas bem pouquinho, Tá bom? Então vamos para o tutorial, antes da gente ir para o tutorial Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal Ativar o sininho, é claro, né? E também compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas, outros tecladistas, grupo de tecladistas Onde você quiser, aí se compartilha aí, tá bom? É, vamos lá? Ó, vou cantar aqui uma parte tá? Então minha alma, canta-te, Senhor Tu, quão grande és tu Então minha alma canta ti, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Tá vendo? Suave de tocar Não ficou aquela coisa quadrada Mas também não ficou aquela reharmonização pesada, cheia de acorde dissonante, tá bom? Vamos lá, então? Bom, vamos começar pela primeira parte, né? Lembrem, tá? Que hinos da harpa é o mesmo arranjo, tá? Para todas as partes cantadas. Então, a gente vai passar só a primeira estrofe, tá bom? E depois você só vai repetir os acordes, tá? Na dúvida, tem a cifra aí na descrição do vídeo, tá? Então, ó, Senhor Meu Deus, Sol Maior, beleza? Ah! Antes de eu ir, né, para música cantada tem introdução, né? Introdução, tá? Que eu criei aqui uma introdução para a gente não entrar direto cantando, né? Então vamos lá, vai ser isso aqui, ó. Aí você vai ter que fazer aqui invertido, né? Para a nota ficar aqui e depois o ré, tá bom? Então vamos pegar, ó. Sol, Fá sustenido. Aí você vai fazer um Ré, ó Tá bom? Si, Dó Fá sustenido E aí o Sol aqui aberto, ó E depois o Ré pra voltar Beleza? Vai dar exatamente essa ideia, ó Entendeu? Aí começa a cantar, ó Senhor, meu Deus quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos parte do então minha alma vamos pegar então ó parece que tem muito acorde né na verdade tem um pouco <risos> mas não é difícil tá são só acordes fáceis tá bom ó senhor meu deus ó senhor meu deus sol meu deus tá vendo quando eu sol com si maravilhado dó lá menor tá fico a pensar ré Ré com baixo em dó nas obras de tuas mãos. Si menor, Mi menor, Lá menor, aí no céu azul entra o ré, no céu, tá vendo? Aí sol de novo azul, sol com si, e de estrelas, pontilhado, dó, Lá menor, o seu poder Ré, mostrando Ré com baixo em Dó, a criação Si menor, Mi menor, Lá menor, e aí o Ré para entrar o então minha alma Tá bom? Então ó, eu vou falando as notas, tá? E vou segurando os acordes para vocês verem ó. Senhor meu Deus, quando eu Maravilhado, Lá menor, tá vendo? Fico a pensar nas cobras de tuas mãos. O céu, é o céu, é, o céu azul de estrelas pontilhado, Lá menor. O seu poder, mostrando a criação. E aí vai empurrar o então, minha alma, tá? É, lembrando, tá? Que você tem que treinar bastante os acordes, entendeu? Para ter essa fluência. Não se preocupa a princípio em sair dedilhando, tá? Se preocupa em conseguir fazer as mudanças, porque, ó. muito isso aqui, tá bom? Como prometido, eu não usei nenhum acorde com sétima, nenhum acorde dissonante, tá? Nem um sub 5 nada disso, justamente para que até um iniciante consiga tocar esse arranjo. Ah, mas ele é difícil? Mas só tem acordes fáceis, tá? E é totalmente possível que um iniciante toque. Vamos continuar, então. Bom, passei a primeira parte, tá? Aí vai vir, né? É, vou vindo o seu poder mostrando a criar são Si menor Mi menor Lá menor Então Ré Agora vamos para essa parte do Minha Alma tá? minha, Então Minha Alma é Então, né, que é o Ré Minha Alma Sol Canta Lá menor A Ti Senhor Si menor Mi menor Quão grande és tu Lá menor Ré, um grande? Tá e, ó. Tem Ré e Ré com baixo em Dó. Si menor. Mi menor. Lá menor. Então, Ré. Minha alma. Sol. Lá menor. Si menor. A ti, senhor. Tá? Mi menor. Quão grande és tu? Lá menor com um grande? Ré, S, Tu, Sol e o Ré para voltar ao início, né? que é a outra parte, né? Quando eu vagar por vales e que aí é o mesmo arranjo, tá? O que, que eu vou fazer? Eu vou só segurar o acorde para você visualizar, beleza? E vou cantar a melodia toda dessa primeira estrofe aqui, beleza? Vamos lá? Então, né? Fez a introdução, né? Devagarzinho, prestando bastante atenção hein? Senhor meu Deus Quando eu, maravilhado Fico a pensar Nas dobras de Tuas mãos O céu azul De estrelas pontuais do o seu poder, mostrando a criação. Então, minha alma canta-te, senhor. Quão grande és tu? Quão grande és tu? quão grande gesto? ok? Bom, hiper facilitado, tá? É, apesar de ter bastante passagem, gente, treinou, consegue tocar, tá? É, eu ia até mostrar uma outra forma aqui, mas não ia adiantar muito, porque é um conteúdo mais para alunos, né? que eu ensino no meu curso, encadeamento. Vocês estão vendo que eu tô tocando aqui, ó, só com acordes fechadinhos, né, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Tá vendo? É... então estou tocando com acordes fechadinhos e acaba tendo que fazer um monte de saltos. Qual que é a solução para não tocar fazendo saltos? Se chama encadeamento, que é um assunto do curso, que eu tocaria aqui, ó. Senhor meu Deus, quando eu que eu não faço saltos, tá? É, eu acabo aqui, é, isso, por isso que a gente chama de encadeamento, né? Ó, é, cadê aquela parte do. Obras de tuas mãos? Cadê? Fica a pensar as obras de tuas mãos. Si menor, Mi menor, Lá menor, Ré, tá vendo? E aí cai no Sol. Então eu acabo não fazendo aqueles saltos que incomodam muita gente na hora que tá tocando. Isso aqui é um material que eu ensino para os alunos dentro do curso. Se você que é aluno, que está vendo esse vídeo, estuda direitinho, viu? Porque eu sei que vocês dão umas puladas nas aulas lá dentro do curso. E quando chega em encadeamento, me chama. Professor, não entendi nada. É isso aqui que é encadeamento. É para você evitar de fazer saltos, tá? Para isso eu tenho um conteúdo todo certinho, em ordem, para se aprender a tocar assim, tá bom, gente? É, também, na descrição do vídeo, eu vou colocar o grupo, tá? É, no Telegram, tá bom, eu criei um grupo no Telegram, cabe um monte de gente lá, acho que 200 mil pessoas então assim, entra lá e eu vou começar a postar algumas dicas, algumas coisas lá, também link de vídeo, tudo mais vou postar lá hoje mesmo, esse tutorial é, eu fiz porque eu pedi sugestão lá dentro do grupo do Telegram e aí mandaram as sugestões e eu achei por bem fazer esse tutorial, tá bom, então te espero lá também no Telegram tá, totalmente de graça, só clicar no link e entrar e se você quiser ser aluno, entra aí, tá? No curso de teclado online, que eu vou te ensinar a fazer esses encadeamentos aqui, tá bom? Eu não vou passar dedilhado hoje, porque já é muita coisa para estudar, tá? Talvez num próximo vídeo eu faça uma parte 2 desse arranjo aqui, com um dedilhado aqui para ajudar vocês, tá bom, gente? Eu queria aqui desejar para vocês um feliz ano novo, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que tenhamos aí um 2021 melhor do que 2020, né? Porque 2020 foi ruim, né? <risos> Tá bom, gente? Deus abençoe vocês, até o nosso próximo vídeo, tá? Tchau!